Agora eu vou fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer pra um participante de reality show. Se você não quiser responder, você não responde. Vou mandar, responde tudo. Punheta, velho. <risos> <risos> a punheta, mano. Porque, tipo assim, se você fez no objetivo, não ia pegar as minas. Mas o homem, mano, se fica, sei lá, uma semana sem dar uma galada, eu acho que o cara já fica meio... Começa a ir pra orelha, né? <risos> é, oi Cara, posso falar, foi algo que pra mim foi... E, mano, eu sou... Sou moleque safado, velho. <risos> então, e, e... sou moleque safado. <risos> eu gosto. Não, mano, porra. E pra mim foi um negócio que, posso te falar, mano? Eu criei um bloqueio em mim. Você de... nem pensava nessa vida? Nem pensa. juro por Deus. Eu, eu, eu nem pensava lá dentro em... Eu só pensava em jogo. Juro por Deus, mano. Você que... muito pilhado, mano. Fica muito pilhado nessa parada, velho. É, mas, cara... Mas imagina é... não da... você querer bater a punheta e saber... Não, que não pilhado em olhando. bater uma punheta. Não, eu você sei, fica cara. muito pilhado é, com a pressão do jogo. Você nem pensa. Você nem cê pensa. Cê tá. E teve momentos lá, mano, que tipo... Eu tava tão... As pessoas estavam tão sendo, vamos supor, tipo... Só dava eu, só me ferrava, só me ferrava, só me ferrava, só me ferrava. Ah, quem não vai participar... Mano, pior coisa pra um cara competitivo é você tirar ele de uma prova. Quem não vai participar daquela prova? E as provas que valia a prêmio, mano. Eu queria ganhar dinheiro lá dentro. Quem não vai participar da prova do Anjo? Prior. Mano, isso... Me co... Só que isso não é... me deixava puto. Bravo, bravo, bravo. Só que eu falei, quando me der a oportunidade, eu vou ganhar. Tanto é que a pro... aquela prova eu não perdia Nunca.